Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar? Eu não falei que ia ter vídeo de vlog da Dinamarca todo sábado de março? Tcharará. Eu lancei o primeiro vlog da viagem E hoje você vai assistir o segundo Se você ainda não assistiu, corre para assistir o primeiro E assiste esse aqui também Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal Deixa seu like E eu espero que você goste Lembrando que se sobrar alguma dúvida sobre essa viagem Sobre a Dinamarca Deixe nos comentários que eu vou responder todo mundo Ou então me procura nas redes sociais Arroba Maria Quer Viajar Beijinho e bom vídeo Bom dia Olha a gente vai fazer agora o... o barco aqui pra poder fazer a expedição Pra passear no cana... nos canais Ó, a gente vem sentado aqui dentro Essa parte aqui de dentro ela é toda aquecida Então... e é de acrílico, né? Então a gente vai conseguir ver lá fora que é que aqui, aqui English. Hello and welcome on a Camel Talk, the captain's name is Viewer and welcome. my name is Jana. I will be in the next one hour and second game with a I will start with our safety instructions. We have a lot of bridges and many of them are quite low. That's why I ask you to stay here and mind your head while we are taking the bridges. You are not allowed to smoke. And when you keep your tickets, you can get right A gente acha ela a Ela nunca recebeu e terminou como 4 Consegui! Ai gente! Agora a gente está indo para o museu do circo e nós estamos aguardando o ônibus, o ônibus como é que funciona o ônibus Olha o pessoal Oi Carol O Sheldon ignorou vocês porque ele não deu oi Quando você compra o Copenhague Car, você não precisa pagar o ônibus, só mostra Tchau Agora a gente está dentro do ônibus E a gente está indo lá pro Museu do Circo E com o cartãozinho Copenhague é só você entrar no ônibus, não precisa dizer nada, só mostra o cartão e pode andar livremente, de graça, de graça a gente gosta, né? Olha o cartão. Dica do Maria que é viajar, viajem mais com seus amigos, é melhor. Chegamos aqui no Circus Museum. Gente, olha que legal! Assim. Tá tendo festa de aniversário de criança. Vocês viram que legal? A festa de aniversário! Pensa de você ter uma festa de aniversário no Museu do Circo. Eu queria ser criança aqui. A gente acabou de chegar aqui. Na fábrica da Carlsberg Graças a Deus, um lugar super quentinho E agora a gente vai conhecer a história dessa cerveja. Olha que legal, aqui dentro da Carlsberg tem a maior coleção de cerveja fechada do mundo. final da tour tem a, o bar deles, né? como se fosse uma lojinha de conveniência para você comprar as coisas da marca e aí você ganha uma cerveja de degustação. Agora a gente veio aqui para outro prédio e a gente vai ver uns cavalinhos, eu vou filmar para vocês. Olha só o que, é que eu achei. Ah, eu sempre quis fazer um bagulho gigante desse, mas a não é muito boa como vocês podem ver. Mas aí por show de Para vocês. Aqui, comprar que você não precisa nem olhar que ônibus que você vai pegar. Sempre vai ser um a. Tudo que a gente fez aqui hoje. A gente pegou um ar, pra tudo. Não sei o que acontece parei. com esse ônibus. Não Nem é. eu. Mas tudo é um ar. A gente veio no Papiano oh, mais uma vez, é, acabamos de ser chamados. <risos> É orgânico Aí eles colocaram a galinha correndo Eu não entendi o que, que tem a ver com o É um, é um unicórnio, sim Tá tudo bem? Olha o